Fala galera, estou voltando aqui com mais um vídeo. Dessa vez, galera, está fazendo mais um documentário. Na verdade, continuando o um documentário, né, rapaziada? Eu já comecei o um documentário, então bora lá para o e segue lá. Mano. Blackbird singing in the dead of This moment to ride. Blackbirds singing in the dead of night. Take these sunken nights and learn. O aqui é uma praia muito calma, mas eu não sabia. Quer dizer, sabia, na verdade, eu sabia. Né? E é aí, isso aí, rapaziada. É Mano. E essa passarela aqui é muito já um, é um pouco antiga, tá ligado? É, e é muito da hora, mano, porque você pega, tu vai de bombinhas pra bombas, tá ligado? Então é muito da hora. Bom, rapaziada, estamos tentando um novo formato de documentário aqui, mano. Um documentário onde alguém está, está gravando pra mim, em vez de eu estar gravando comigo mesmo, tá ligado? E é isso aí, rapaziada. Segue o Steak aí e fui! To fly around I always gave you the window windowshade Wish we were the people on the ground That we could be at 30,00 feet You always think I'm lying and the fights are multiplying Is this something that we wanna defend? Bom rapaziada estamos aqui nessa floresta selvagem aqui, mano É uma das florestas mais perigosas daqui da região e vamos dar explorando rapaziada vamos subir aqui agora tomar muito cuidado aqui que eu posso cair Eita, cara quase cair né? subindo aqui né? essa floresta aqui é uma das mais perigosas que tem aqui da região como eu já falei né? subindo aqui temos esse desafio aqui pra nós cumprir aqui, mano. Mas é coisa fácil. Bom, rapaziada, essa vida selvagem aqui é muito, muito perigosa, né? Na moral. Tem que tomar cuidado com tudo, tá ligado? Pode ser uma planta venenosa, uma, alguma coisa do tipo. Mano, tem essa trilha aqui muito da hora. Mano. Vou entrar aqui mesmo. E vamos ver o que tem aqui, mano. Né? Ah, Olha caralho. Mano, se liga no vento das da... folhas, fazendo vento ali, mano. É muito bom esse... Esse, esse clima, tá ligado, mano? Eu gosto demais. Bom, rapaziada, estamos aqui com o cameraman. Ele achou alguma coisa ali no mato, rapaziada. Vamos ver o que ele achou ali, mano. E ele está procurando... É uma coisa preta, rapaziada. Uma carteira. Achei uma carteira, hein, uma carteira, hein mano. Bom, rapaziada, achamos uma trilha aqui, mano. Pensa que vira na... aqui, mano. Essa trilha é muito perigosa. Se liga, Vamos ver o que tem mais aqui, mano. Mano, fora que esse... essa trilha tem muito... Esse... essas. Essas árvores, tá ligado? Essa raiz que você pode escorrer a qualquer momento. Mãe, que lindo! Oh, rapaziada, estamos saindo da trilha agora, mano. nesse lindo do sol Tá desconhecendo. Ah, se vocês querem um acampamento aí, deixa na descrição aí que nós vamos estar acampando.